Guri e gurias, tudo certo com vocês, Dinho aqui de novo, e olha só, nosso celeiro tá tomando forma na nossa pequena fazendita o Bloco ali onde eu morri, <risos> olha só, já temos aqui um aquário e nosso primeiro golfinho, o Slick, tá lá Temos aqui uma pequena plantação de pão, sim, não é trigo, cara, é pão, a gente planta pão <risos> Ai, tem um lago ali onde alguém morreu, tem um monte de lápis ali E detalhe, pra você que não sabe, tem esse monte de lápis ali Porque esse aqui é o servidor agora, cara Tinha uma galera jogando comigo durante o final de semana Então, se você quiser jogar, baixa o modpack que tá na descrição Que ele já vem com o link pro servidor, tá? Eu não vou ficar pondo o link no servidor, porque eu vou ficar mudando por segurança Mas o modpack sempre vai ter o link atualizado <risos> ah, do mais, me sigam nas minhas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo agora, porque quando eu for fazer live, vocês vão ficar sabendo. E deixa eu mostrar o que a gente fez na, na live, na última live, deixa eu descer aqui do meu pedestal, meu enorme pedestal. Descendo por aqui... Hum, hum, hum. Nossa plantação ali que eu acabei de replantar Porque um monte de gente comeu um monte de besteiras Ó, o pessoal que jogou com a gente na live O Lick, cadê o Davi? O Davi morreu também, ó, O Lick morreu um bilhão de vezes aqui, ó Tem só ele aqui, cara ah, Tá sem skin porque o dele é pirata tá? Ah, aqui é o Davi, ó Não, aqui foi o The King Ó, oh, The King, você morreu Que coisa, esse pessoal que é... que é inscrito fiel do canal Tá aqui o Pegas Ah, alguém muito importante morreu na live Ó e aqui é a nossa fazenda. Eu não sei porquê. Ó, eu peguei só duas ovelhas. Já reproduziu pra caramba. Galinha reproduziu pra caramba. Ah, deixa eu limpar isso aqui, ó. Eu acabei de entrar aqui. Peguei todos esses ovos. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Cara, tem uns 5. Tem uns 10 minutos que eu entrei aqui. Ó, já peguei mais 3. Cara, elas são muito botadoras de ovos, ó. Deu mais... Eu tava com 5? Ah, sei lá. Perdi a conta já. Deu mais uns 10 aqui, pelo menos. <risos> Eu não sei porque sua galinha e a ovelha tá reproduzindo aqui dentro, cara. O, o, os porquinhos não estão. Nosso javalis também, não? O, o, o timão ali. É o timão? Ou é o Pumba, é o Pumba, é o Pumba. <risos> cavalo eu não tenho certeza se está reproduzindo. Vamos contar: aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. E aquela zebra é um cavalo também, seis. E um burrinho, e um burrinho que deu trabalho para pegar e aconteceu algo triste enquanto eu pegava ele. E aqui um viadinho. Porque enquanto ele, ele tá amarrado, porque ele pula isso aqui Eu vou dar um jeito de subir mais uma coluna aqui e prender ele de cá E arrumar uma namorada para ele Ou oh, um namorado, né? Não, um viadinho <risos> Os bots também não estão se reproduzindo, Quer queria saber porquê Acabei de encostar naquele ali, ele deu uma, uma, uma paulada Não sei se é porque um tem chifre e outro não Vai saber Ah, aqui ó, tem algo muito legal aqui Olha o nosso cachorro, peludinho Ah, oh, coisa fofa, meu Deus, coisa linda Vai ficar aí e o pé de pano 2. Sabe quando eu disse que algo triste aconteceu? Então, quando eu fui pegar o burro? É simples. Quando eu fui pegar o burro, o pé de pano 1 morreu. Um Creeper explodiu atrás de mim. Eu tava puxando o burrinho e o pé de pano. O burrinho aguentou bem. Ele já até recuperou o, o, o HP dele. Mas o pé de pano morreu. Tudo que sobrou dele foi o, a armadura e a cela que eu coloquei no Pegasus. Né, Pegasus? Você herdou as coisas do pé de pano 1. Foi triste, cara. Não. era é foi muito triste, velho. Foi muito triste. Eu fiquei, fiquei chateado mesmo na hora. Também tava cansado já. Já tinha sido duas horas de live. Olha, tem ovo pra caralho. Aí eu falei, não, é melhor parar, deixa eu tirar um cochilo aqui pra mostrar o slick ali que eu não vou, não vou andar no, no escuro não, velho. Ah, tomei paulada demais, ah morri pra bicho demais, tava com 30 e lá vai porrada de life de, de XP e eu perdi, foi triste. Tá, enquanto ele tá acordando, deixa eu falar o objetivo de hoje. A gente vai precisar matar uns big cats, uns gatinhos gigantes. Por quê? Porque eu preciso das presas deles... Pra poder fazer um chicote Então, a gente vai encarar um bocado Mas, eu tô um pouquinho preocupado Porque tem uns que tiram um 4 de XP Eu posso mais... Aqui, ó Ó o Slick aí, que bonitinho Ó o nosso aquário também Ai, Que fofo, Deixa eu subir em você Olha só, cara Sobe, Slick. Deixa eu te mostrar Ó só Ai, Que bonitinho, sou Mal dá pra ver é ele <risos> Ah, acendeu. Assim ó esse é o Slick, galera. <risos> ah, ele já tomou um danozinho, não sei porquê, não sei se alguém atacou ele, se ele tomou um pau, sei lá. Eu só sei que a gente tem que armar uma namorada pra ele também. Mas, mas, vamos ao nosso objetivo, que é pegar presas de gato. Então, já deixa eu vestir minha armadura aqui, que já tomou dano pra caramba nas lives da vida. Uma atrás de Big Cat. Pra isso, eu vou pegar o Pegasus, porque ele já tá todo equipado com a armadura de diamante que custou cara pra caramba. Eita armadura que foi o sonho da minha cara, viu? Seu cavalo, seu cavalão. Aí ah, eu sei que tem gatos. Acho que ali onde tem neve tem gatos, cara. Onde é que eu vi um monte de gato, cara? Olha só, cara. Tem dois gatinhos por aqui, ó. Tem um aqui. Ó, oh, acho que tem mais um ali? Não. Eu sei que tem um bem aqui embaixo, ó. Oh, cadê? Aquele ali, ó. O foda é que o, o dano dele é quatro de ataque, assim. É... é... É, se não me engano, 50% de chance de cair a presa e 50% de... Não, não, cara. Tô explicando sobre você. Não me ataca antes que eu tenho a explicação, não. Seu bosta. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. que ele tira, quatro de... ele tira quatro corações de vocês se você não tiver com armadura. Ah, e deu uma presa, ó. Deu duas. Boa. A gente precisa de... Corte. Ah, é um detalhe sobre o modpack que tá traduzido, tá? Não tudo, mas quase tudo. Preciso de três. E couro. Bastante couro. Tá. Ele me tirou um pouquinho de dano. Danificou minha armadura também. Eu não sei. Na edição eu vejo. Hum, hum, hum. Vamos pegar outro. Pior que na água. É difícil pegar. Ó, tem três aqui. Eu tô com medo de atacar um. E os outros virem me pegar. <risos> ó, tem um peixinho aqui, ó. Hum, você já sabe pegar. Ai, Jesus. Deixa eu tentar pegar esse peixe aqui. Ah, a gente fez uma rede na live. Ah, o bicho tá vindo, ó. Eita, nós, nice. vai me atacar. Ai, não dá pra pegar o peixe. Oi, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Adeus, leão. Adeus, leoa. Se não tem juba, tem que ser leoa. Só leão macho tem juba. Ó, tá difícil pegar ela. Uma... Ah, 29 de XP. 30. Ai, morreu. Não dropou nada. Eu falei, é a chance de 50%, a gente matou um, dropou E o outro não tá dropando Ó, uh, uh. oh, vai atacar sua mãe Até que na, na água você é uma presa fácil uh, uh. Uh. Morreu Boa, temos presas o suficiente Eu acho que eu vou matar aquele ali também Porque a gente já tá aqui mesmo E eu tô tomando dano mesmo <risos> eu Acho que, que a gente vai precisar de mais de um hum. uh, uh. Uh. Toma Ataca, porra. Hein, tô te esperando. Uh! Sou um grande caçador, velho. Morreu. Dropou algo? Não, nada. 50-50. Mata um, dropa. Mata outro, não dropa. Coisa feia, viu? Ai, pronto. Conseguimos o básico. Eu, eu não lembro como é que pega o peixinho. Daqui a pouco eu vejo como pega ele e a gente volta pra buscar uns peixes. Hum, hum, hum. É, cadê o Pegasus agora? Onde que ele foi? Esse cavalo é muito faceiro Cara, ele sai passeando por aí hum, Acho que ele tá aqui... Pegasus maldito, cadê você? Cadê meu cavalo? Você viu? Seu leopardo maldito Ah, peraí Acho que ele entrou dentro de uma caverna, velho Onde é que o Pegasus tá, velho? Olha só hum, Se escondendo Tá achando que isso aqui é pega-pega? Pega-pega não, esconde esconde esconde esconde ah, o cara não teve infância, viu como é que é, né? Bora, vamos voltar pra casa. Acho que é mais ou menos por aqui, ó. Ah, tem uma tochinha aqui. Acho que eu pus tochas no caminho. outro burrinho! Um burrinho! Um burrinho! Uma mula! É melhor que o burro, velho. É melhor que o burro. Cadê? Vou te pegar. Só espero que você não se solte enquanto eu estiver te levando pra casa. Eu vou andando, que é melhor. Só que se bem que foi... Um elefante! Incomoda muita gente. Dá pra pegar ele? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, não dá, cara. Ou oh, deu? Não, não dá. Ah, tá bom. Já, já tô pegando uma mula, já tô no lucro. Já tô no lucro. Hum, vai ter que dar. Vai ter que dar. É pra cá mesmo? Deixa eu ver. Exato. Ai! Ai! Ai, isso, sai. Parou. Hum. Tá vendo? Isso que dá olhar o mapa. Ah, e essa passagem, não. É, é a mesma cena da live. Eu tava passando por aqui. Já tinha atravessado isso aqui. Na verdade, eu fiz isso aqui atravessando com a mula e com o com, com um pet pano. Com a mula não, com o um burro. Aí veio um zumbi. Zumbi não, um creeper. Explodiu a gente do outro lado ali do negócio. Sobe aí, cara. Deixa eu fazer assim, ó. Que é melhor pra ver as cordas. Ai, ah, tá. O shaders é foda que a corda fica assim, às vezes ela some. Dá uma bugada. Bate um susto. Aqui, ó. Poderia colocar uma placa aqui. Aqui, já pé de pano. Na verdade, foi aqui que ele morreu. O buraco aí foi a explosão do Creeper. Agora vamos subir por aqui. Ai, tá noitecendo. Socorro, Jesus. Soltou não, né? Vem, burrinho. Vem, mulinha. Minha passagem aqui pra garantir a, a livre passagem. <risos> vem, seus, vem seus dois. Vem seus dois eu fiz altas passagens, cara, pra conseguir subir com esses bichos. Mas eu vou passar por baixo, que é melhor. Que eu, não, que eu tô com medo de passar ali na passarela e ele cai. Então, por aqui é certeza que eles vão passar de boa. Ai, Jesus, tá anoitecendo. Ai, Jesus. Aí um rato. Ai, não, me ataca não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí por ali é melhor. Vem cá, acho que é por aqui a passagem, ó. Por aqui mesmo. Bora, só. Bora, vocês dois. Ó, o celeiro ali. Ai, Jesus. Tá tenso. Tá tenso <risos> Ai, não entra na água não, velho Aí alguém entrou Tô ouvindo um tigre Ai, meu Deus Ai, gente, subi eu tomei dano Ai, não consigo comer Ah, não Isso Sobe Sobe vocês dois Ah, eu fiz isso aqui pra passar com os, com os porquinhos Porquinhos, não Com os javalis Porque eles não subiam um bloco hum, por aqui. Ai, tem um buraco bem ali, cara não Cai não De boa, ninguém caiu Ai, um zumbi Ele não vai me pegar Tão vindo os dois Ai, não Perdi a mula Socorro, socorro Vem cá, peraí, calma cara Ai, peraí, calma aí Ai, idiota, peraí ai, Pronto, vou lá e pegar a mu. Você vai ficar pra trás não No meu esquadrão ninguém fica pra trás Bora, pra lá Sai fora Ai Jesus, ai Jesus Ai Jesus Vem pra ser um aldeão zumbi hum. <risos> Agora uma, uma técnica, ó Técnica Técnica milenar pra aprender... Bichos. Ah, filho, morre ah, Acertei o porco Ai, Jesus Técnica milenar Você coloca um bloquinho, sobe E vem Vem, mulinha, vem, mula, vem, mula. A mula é legal que dá pra colocar Opa, calma, calma, calma Calma aí, seus bichos Opa, pronto Assim é mais fácil de colocar A mula é legal porque dá pra colocar uma Um baú nelas Ah, deixa eu subir ali Deixa eu subir pra tirar um coxinho e dormir só um pouquinho. Yeah. Bom dia! Luz do sol! <risos> ai, ai, eu sou muito idiota, velho. <risos> eu perdi uma corda nessa brincadeira. Ó, oh, tá aumentando a quantidade de bicho, velho. Tem um, dois, três, três, quatro. Uai! Uai! Burrinho! mula. Aquele bicho ali não tinha, não. Eu peguei só uma, cara. Cadê? Essa é o quê? Uma mula, velho. Uma mulinha, filhote. Cadê qual que é o filhote? Aquilo ali é filhote, ó. Ah, mula. Não. Você não, não, não é filhote, não. Não, peraí. Eu peguei o burro. Eu peguei esse burro. Ah, aquela mula é filhote desse burro, cara. Que doido. Se bem que ela parece estar maior, não parece. Menor, não parece? Olha aí. Ué, entendi não <risos> O importante é que tá crescendo Daqui a pouco você vou esses bichos Passar as mulas pra cá e, e, e os burrinhos E deixar os cavalos de lá Detalhe, se que eu acho que ali só tem cavalo selvagem Deixa eu ver ah, Burro Burro, não dá pra ver que o burro tá na frente é, Cavalo selvagem, ó. sabia Tá voltando ao assunto, a gente tem que fazer chicote. Eu preciso de... De que mesmo? De que mesmo? Tem um couro. Tem couro? Tem o couro aqui em algum lugar, cara. Acho que é ali, ó. Não tem couro? Ah, isso aqui era pra fazer o celeiro. Isso eu fiz em live? Sim, peguei em live, A gente vai até um bioma de mesa, cara. Foi legal. Ó, tem. Aqui tem. Aí... Olha só, nosso primeiro chicotinho. Aí, isso é pra educar os bichos. <risos> ah não, acho que um cachorro não dá certo. Mas pro bicho que nós queremos pegar, vai dar muito certo. Mas antes, antes, deixa eu ver aqui que eu preciso pra fazer um medalhão. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer um medalhão. Medalhão, acho que é ouro. Isso, não, é ouro e couro. Ouro a gente tem aqui, ó. Lá na mina a gente tem ouro. Hum, cadê o ouro? Cara, eu tinha ouro aqui em algum lugar. Ok, acho que alguém pegou. Acho que alguém pegou meu ouro. Hum, hum, hum. Que tem? Não. Tem baús pra, pra todo canto aqui. Ele ali deve ter. Se bem que eu usei ouro pra fazer maçã dourada. Ai, Jesus. Não era pra estar spawnando o bicho aqui, cara. Não era pra estar spawnando o bicho aqui. Pronto. Opa, é. Ele dropou alguma coisa que eu não vi o que, que foi. Será que foi ferro? Acho que foi. Hum. Oh, oh. Algo explodiu o nosso golem, cara. Eu acho que um ogro deve ter caído aqui. Hum. Droga, explodiu o nosso golemzinho de ferro. Eita, nós. Eita, nós. Vamos ver o que, que tem aqui. Olha, tem maçã dourada. Ah, alguma coisa dropou maçã dourada e diamante, velho. Quando começa a dropar os negócios legais, cai. Hum, olha só, provavelmente foi um ogro. Deve ter dropado, um, deve ter spawnado um ogro lá em cima e ele caiu aqui. Nosso golem atacou e deu nessa merda toda. Tá, deixa eu terminar aqui então. Então galera, é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixa o like embaixo se você, se você tiver gostado, é óbvio. Se não tiver gostado, só fala nos comentários, tá? Não gostei por isso. Baixa o modpack pra jogar com a gente, que vai ser muito legal. Todo final de semana que faz live. Ok? Ok? <risos> e do mais, se inscreva no canal quem não for inscrito. Eu sou o Dinho e até a próxima. Tchau!